Olá pessoal, tudo bem? Sou Felipe Borba, CEO da Inovar Desenvolvimento Humano, criador da Escola do Sucesso e no dia 20 de março estarei no Teatro do Sesc em Passo Fundo a partir das 19 horas, na abertura do evento da Genese com a palestra Como Caminhar Rumo ao Sucesso, aliado a uma oportunidade de mercado considerada uma das melhores oportunidades para o século 21. Nos vemos lá!